Conhecer sua chama gêmea é uma armadilha, é uma trap, sabe? É um buraco sem saída. É um lugar aonde você não volta mais atrás. É uma red pill, sabe? Como na Matrix. Você toma a red pill e acabou, nunca mais. Bem-vindos pessoal, supremo ser, para quem está aqui comigo desde do início ou há pouco tempo, eu quero dizer para você bem-vindo e eu já estava com saudades deste canal e eu queria fazer um vídeo em português, já está na hora, que bom, legal, que legal, espetacular, não tenho palavras, não vou estar aqui a dizer, a mostrar os meus sentimentos durante duas horas, senão vocês vão se aborrecer e vão dormir. Vamos ao vídeo, vamos lá. Sou André Trindade, minha chama é Petia e bem-vindos ao canal. Para quem quer estar comigo até o fim, eu vou mostrar para você a conclusão do vídeo e uma, uma pro tip, ou seja, vou dar para você. Uma dica muito importante que renova a sua vida completamente. Você assistindo o vídeo e depois vai-se embora, deixando o seu like, claro, você vai ter uma percepção, ok? Uma percepção que você, ok, eu já entendi tudo, mas não entendeu nada. Você só sabe o básico. Mas para aqueles que são lobos, aqueles que têm um, um coração de lobo, que é o meu pack de lobos, que são vocês, né? Uh, que é a equipa de chamas, tá? Flame Crew. Aqueles que têm o fogo dentro do coração a arder e querem saber mais e querem ser profissionais em distinguir uh, o que é que é mau, o que é que é bom, uh, qual é a história das coisas, uh, dos nossos acontecimentos aqui no mundo e tal. Então eu sugiro que você fique até o fim e que Siga exatamente o que eu disser é para você. Você vai ser, sempre ter as duas opções, a Red Pill e a Blue Pill, ok? Pronto, vamos lá. Então, vou dizer o básico. Uh, quando você encontra a sua chama gêmea, é uma armadilha, é, um, é, um, é uma trap, é um buraco sem saída. Porquê? Porque isto é a maneira como o seu ego pensa, ok? Mas, na realidade, você está livre, gente. Você está livre, como um pássaro, quando você encontra a sua chama gêmea. Agora, a razão de que é uma armadilha, é um buraco sem saída, é uma prisão, é porque, quando é uma prisão, você encontrou a sua falsa chama gêmea. Por exemplo, isso é um exemplo. Eu tenho um vídeo que a gente fala no canal inglês, com... está legendado em português, né? A verdadeira... O verdadeiro sinal de que é a sua chama gêmea. Ok? Vou deixar na descrição do vídeo ou aqui em cima. Acho que aqui em cima vai ser melhor. Agora, uma outra maneira de encontrar uma falsa chama gêmea que vai fazer você abrandar bastante nesta vida, no, vai fazer você prisioneiro, é a soulmate. Que é a sua alma gêmea. Okay? A alma gêmea é tão bonita e tal, não sei o quê, mas... É uma prisão. Porquê? E eu vou explicar já. Continua aí comigo, ok? A outra maneira de saber que é uma cadeia, uma prisão, cadeia em português, não sei como é que é no Brasil, mas no Brasil vou dizer prisão, porque toda a gente sabe, não é? Gut Sensation é você tem o sentimento do seu, da sua barriga. Não sei como é que se explica em condições. Você tem o sentimento da sua barriga. <risos> Estão a olhar para mim que eu estou aqui a fazer vídeo no meu terreno e as pessoas estão, estão assim, pá, este gajo está doido, passou dos, passou dos carretes, passou dos parafusos aqui, mas pronto, eu faço o que eu quiser e quero lá saber, vamos lá. É, já estava com saudades de fazer aqui umas piadas e tal. Ó oh, gente, gut sensation é o sentimento de barriga, sabe? Não é o sentimento de barriga quando você está grávido, é quando você tem aquele sentimento ruim de que o seu estômago está a andar assim as rodas e está tá a dar uma dor no estômago de que algo não está bem, ok? Mas também você pode sentir algo bom no seu estômago. Isso é o gut sensation, uh, o sentimento de barriga. Se alguém quiser corrigir, pode escrever nos comentários. Ah, tenho aqui um, um sapo aos gritos, espetacular. Aqui na natureza Zita. Agora... E eu vou explicar para vocês que armadilha que eu estou aqui a falar. Mas, para que vocês entendam bem e que são de confiança, né? eu, eu que posso confiar em vocês, continuem comigo até o final do vídeo. Porque quem não tem paciência e avança tudo, então o vídeo não é para si, a minha vibração não é para você. Então, quando é que não é uma armadilha? Quando é que não é? Quando é que não é uma prisão? Ok? Então, essa pessoa é a única pessoa que consegue entender você. Não ama ninguém. Ninguém. A sua alma gêmea, ela consegue entender você muito bem, mas não consegue entender profundamente. Por exemplo, ela vai entender uh, o que você é, mas não vai entender o que você não é. Então, para que que serve a alma gêmea? Para nada. Só está ali a perder tempo. Agora é assim. Não é a única maneira de cuidar de você ou entender o que você tem só com a chama gêmea ok? Dá para entender também com a sua polaridade contrária. Ou seja, polaridade oposta. Eu já falei isso várias vezes. Está aí o vi os vídeos todos. Você encontra para aí. Está a app das polaridades. Prontos. Porque a gente nasce Yin ou nasce Yang. Okay? Ou nasce os dois. Então... Estou aqui a falar chinês para quem está-me a ver pela primeira vez. É normal. Mas para quem já me conhece, e estou aqui a falar. É música para os vossos ouvidos. Então, é a única pessoa que, que pode ajudar você em condições. É a única pessoa que vai ajudar você em condições. Mesmo. Quando você está nas profunduras das suas escuridões, você vai receber ajuda somente da sua chama-gêmea. Mais ninguém. Ou polaridade contrária. Mas pronto, chama-gêmea, pá... É cinco estrelas. É, é, é mesmo, encaixa mesmo em cima de você. Ou em baixo. Ou dos lados. Não sei como é que... Estás a ver? Your true love. É o seu único amor verdadeiro que é complicado, poderoso e muito amoroso. Ou seja, tem os três. É complicado, mas é poderoso, extremamente poderoso e amoroso. Ou seja, lá está. É, é, não é fácil conviver com a chama gêmea, mas se você conseguir, você está mesmo ali poderoso. Não há hipótese, ninguém consegue meter a pata em cima da sua cara. É impossível. Você tem tanto poder, não para lutar, assim, estás a ver? Fisicamente, mas, assim, espiritualmente, sim. Pá, você tem um poder que arde tudo à sua volta, parece que você virou... Não sei como é que vou explicar isto de uma maneira que você entende, mas pronto. Você virou o mestre. Você realmente é um mestre, ok? Não é pode. Agora, vou explicar para você, para quem foi paciente até agora, espetacular. Um grande abraço aí, choque aí. Então, agora você vai entender qual é essa armadilha. Essa armadilha é, é uma armadilha que vai além dos seus sentidos de o que é que é bom, o que é que é errado. Vai além uh, da sua vida. É tão forte, aquilo que eu estou aqui a tentar dizer para você, que se eu disser para você, você não vai entender nada. Você até pode entender, mas não vai, não vai conseguir decifrar, ok? É a reencarnação do ciclo, ou o ciclo de reencarnação. Pronto. Isso aí, ok? Isso aí é o título. Agora, para mais informações... Porque eu só explicar para você, você não vai entender. E mesmo que eu explique, e eu quero explicar para as pessoas que, dese... que... que merecem. Quero falar para as pessoas que merecem a minha presença. Porque, você sabe como é que é? Neste mundo, você dá um... uma unha e eles tiram-te o braço todo. E eu não quero isso. Eu só quero me relacionar com pessoas que merecem estar comigo. ok Por isso é que eu... vamos falar disto mais além. Gente, se você entender isso... Você está fora. Está fora da Matrix. Não é hipótese. Toda a gente sabe como é que isto funciona. Eu nunca falo abertamente as coisas que andam aí, as notícias e não sei o quê, porque não posso. Mas eu posso falar na minha plataforma. Então, se você quiser ouvir o que eu estou para dizer, o que eu estou prestes a dizer uh, na minha plataforma, por favor, me siga na Flame Crew, que é a Equipe de Chamas. Eu sou... Ficou assim equipa de Chamas, porquê? Porque eu f... estou no canal inglês, estou sempre lá a fazer vídeos e tal, e ponho legendado em português, legendado em espanhol e outras línguas. Mas, quando eu digo Flame Crew, eu fui ver como é que os brasileiros veem isso, e os portugueses, e, e aparece equipa de Chamas. Então, eu deixei assim, olha, fica equipa de Chamas. Pronto. então, venha participar na Equipe de Chamas na Flame Crew, que eu abri Está na descrição em baixo e eu estou muito contente de ter aberto. Há anos que eu estou a tentar criar uma conexão entre Portugal, uh, Portugal, entre Europa e Brasil e finalmente consegui. Agora, se tudo der bem e resultado, vamos estar ali num, num cantinho em que eu posso falar para você abertamente, uh, sem censura e nada me vai impedir de falar aquilo que eu quero falar. É espetacular, está bem? Espero ver vocês lá. Agora, eu só quero falar para as pessoas que merecem me ouvir. Não quero falar para pessoas que estão ali a roubar energia, vampiros e tal. Por isso é que eu demorei tanto tempo a abrir a plataforma que eu queria que fosse rentável. Queria que fosse monetizado. Senão não, não vale a pena, não é? Sabe como é que é? Senão, toda a gente é amigo. Quer dizer, nós só, só, só temos verdadeiros amigos quando a gente se conecta com as pessoas exatas. Senão, eu vou aqui, vou começar a andar aqui na estrada e tal e começo a falar para toda a gente aquilo que eu sei, a maior parte vai dizer que eu sou doido, os outros vão dizer, vão, vão estar, vão perder o interesse, quer dizer, só vou perder a minha energia, e eu quero investir a minha energia só com as pessoas que me merecem, e não há hipótese, ok? E eu estou muito feliz, e para vocês entrarem, tem aqui o cartãozinho em cima, se me esquecer, está, no, está na descrição em baixo, no canal português, que, onde vocês estão, se este vídeo estiver no canal inglês, vai estar em inglês, sem legendas em português, porque eu quero que vocês venham para aqui, para assistir e tal, e a plataforma vai ser em português. Eu já tenho a plataforma Flame Crew em inglês. Hoje agora vai ser em português. E pronto, gente. Vamos lá. Não perca. Porque eu não quero ter lá, sabe? Eu quero ter lá pessoas que merecem. Pronto, é isso. Ok? Beijinhos, abraços. Até já.